Nikola Tesla, uma das maiores mentes de todos os tempos disse o seguinte, se você conhecesse apenas a magnificência do 3, 6 e 9, então você teria a chave para o universo. O que Nikola Tesla quis dizer com isso? Será que existe um segredo da parte de Deus por trás destes números? Será que estes números são uma espécie de código secreto do universo? Bem... Este assunto é no mínimo curioso, e até o final deste vídeo você entenderá o motivo de Tesla ser obcecado pelos números 3, 6 e 9. E fique atento ao número 9, pois o mesmo é considerado o número rei, e você entenderá o motivo. Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Misael Michel e através deste vídeo vamos ter uma conversa bem interessante e curiosa sobre o famoso código Tesla, formado pelos números 3, 6 e 9. E Nikola Tesla era fascinado por estes números. Os números 3, 6 e 9 estão presentes em todos os lugares do universo, os mesmos representam um mundo dimensional superior, enquanto o restantes dos números pertencem ao nosso mundo tridimensional. O universo é tão matemático que quase tudo na natureza é altamente simétrico e segue padrões geométricos. Podemos ver esses padrões na forma de proporção áurea e na sequência de Fibonacci presente em muitas coisas na natureza. Bem, tudo é feito de partículas. E se observarmos mais a fundo em um nível ainda mais microscópico, chegamos ao mundo quântico. Todos os seres vivos neste mundo são feitos de células. E estes organismos multicelulares são formados pela divisão de uma única célula. Essa única célula se divide em duas células. Então, após a divisão de ambas as células, nós obtemos 4 células, que posteriormente se tornam 8, 16, 32, 64 e 128 células que são produzidas através deste processo de duplicação. Desta forma, a sequência de duplicação continua e finalmente temos um organismo multicelular completo. E essa sequência que você pode observar, é uma sequência de duplicação de números. Começando pelo número 1, depois temos o número 2, depois o 4, depois o 8, depois 16, 32 e assim por diante até o infinito. Se você observar com atenção, verá que através dessa sequência de duplicação, os números 1, 2, 4, 8, 7 e 5 se repetem para sempre. Eu vou explicar. Nós temos o número 1. Após isso, temos o mais 1, que é igual a 2. Nesse mesmo processo de duplicação, 2 mais 2 é quanto? 4. 4 mais 4 é 8. 8 mais 8 é 16, sendo que 1 mais 6 é 7. E tanto 16 mais 16, assim como 7 mais 7, no final será 5. Pois 16 mais 16 é 32, 3 mais 2 é 5 e 7 mais 7 é 14, 1 mais 4 é também igual a 5. E a partir daqui, a sequência volta para 1 novamente. Pois 5 mais 5 é 10. Que no final é 1. Essa mesma sequência, 1, 2, 4, 8, 7 e 5, se repetirá para sempre. Mas perceba algo interessante. Os números 3, 6 e 9 não estão nessa sequência. O que você pensa a respeito da ausência dos números 3, 6 e 9 nesta sequência numérica em forma de vórtice? Será que isso aponta para algum tipo de código secreto de Deus ou do universo? De acordo com alguns pesquisadores, os números 1, 2, 4, 8, 7 e 5 representam o um mundo tridimensional, que é esse onde vivemos. Já os números 3, 6 e 9 pertencem a um mundo dimensional superior. O número 3 é considerado um número sagrado. As quatro estações do ano são formadas cada uma por três meses. Um ano é formado por 12 meses que no final um mais dois é igual a três. A forma geométrica mais forte que existe é o triângulo formado por três ângulos. Em muitas culturas as divindades são representadas por três pessoas ou três entidades. No cristianismo Pai, Filho e Espírito Santo. No hinduísmo Brahma, Vishnu e Shiva. Na cultura egípcia os íris. Horus e Isis. existem muitas referências que vão destacar o número 3. Assim também é com o número 6 e 9, que inclusive são múltiplos de 3. Se formos para a Grande Pirâmide de Gizé, lá não apenas existem três pirâmides maiores, todas lado a lado, espelhando também as posições das estrelas do centurião de Orion, mas também. Vemos um grupo de três pirâmides menores. Então veja só o que acontece se você dobrar os números 3 e 6. Veja aí. Ao dobrar o número 3, obtemos o número 6. E ao dobrar o número 6, obtemos o número 12, que no final é 3. E ao dobrar o número 12, obtemos o número 24, que no final é 6. Ao dobrar o número 24, obtemos o número 48, que no final é 3 novamente. E se você dobrar os números 3 e 6 até o infinito, você sempre obterá no final os números 3 e 6. Agora veja algumas curiosidades envolvendo o número 6. O mundo foi formado, segundo a Bíblia, em seis dias. A estrela de Davi, que tem um importante significado para algumas culturas, tem seis pontas. Inclusive, algumas culturas enxergam o número 6 como um símbolo de equilíbrio, pois, ao dividi-lo por dois, teremos duas partes iguais de três, simbolizando luz e sombra, o equilíbrio, justamente a união de triângulos, um apontando para cima e outro apontando para baixo, significando a ligação do céu com a Terra. Bem, o número 9 controla os números 3 e 6 e os números 1, 2 e 4 são controlados pelo número 3, enquanto os números 8, 7 e 5 são controlados pelo número 6. Desta forma, podemos dizer que o número 9 controla todos os números. Se você somar todos os números do 1 ao 9, o resultado no final será 9. É só você fazer um cálculo simples, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. O resultado vai dar 9 no final. Se você somar todos os números do 1 ao 9, também vai dar 9 no final. Outra coisa bem interessante é que se você multiplicar qualquer número por 9, no final o resultado sempre será 9. E se você começar a brincar com essas sequências numéricas, você obterá resultados bem interessantes. Agora, deixe-me mostrar o quão poderoso e intrigante é o número 9 e como esse número está presente em todo o universo. Bem, o círculo completo de um ângulo tem 360 graus, não é mesmo? 3 mais 6 é 9. Mas o que acontece se começarmos a dividir o círculo ao meio infinitamente? O que acontece? Veja só. Ao dividir o círculo ao meio, temos 180 graus, 1 mais 8 igual a 9. E dividindo ao meio novamente, temos um ângulo de 90 graus, 9 mais 0 é 9. E ao dividir os 90 graus, teremos 45 graus, 4 mais 5 é 9. Então vamos mais fundo. Ao dividir o ângulo de 45 graus, teremos um ângulo de 22,5 graus. 2 mais 2 é 4, mais 5 vai dar também 9. E se você continuar, o resultado continuará também sendo 9. Mesmo se a figura for um triângulo, retângulo, quadrado, um pentágono, etc. Agora eu darei a você mais alguns exemplos que o ajudarão a acreditar que, sim, o número 9 está em muitos lugares do universo. Pesquisadores descobriram que o nosso universo vibra a uma frequência de 432 Hz. 4 mais 3 é 7, mais 2 é 9. É como se o número 9 fosse o mesmo número zero, em certo sentido. Se somarmos todos os números, exceto o número 9, aquilo que eu já falei anteriormente, ou seja, do número 0 ao número 8, a soma se reduz para o número 9. Portanto, podemos dizer que o número 9 representa todos os outros números, que por sua vez, representa também a si mesmo. E o número 9 é o rei de todos os números, e que controla todos os outros números. Existe muito mais curiosidade sobre os números 3, 6 e 9. Quem sabe a gente faça um vídeo, parte 2. É você quem vai me dizer aqui nos comentários. O que você pensa a respeito desses números? Por que será que Nikola Tesla tinha uma certa obsessão pelos números 3, 6 e 9? Você sabe alguma coisa que não foi contada aqui? Escreva aqui nos comentários. Inclusive, ao entorno do nome Nikola Tesla, existem muitas curiosidades, não é mesmo? E uma delas é uma frase que diz o seguinte... Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de frequência, energia e vibração. Eu preparei um vídeo sobre este tema e eu vou deixá-lo no primeiro link da descrição. Estará passando em algum lugar aqui na tela também. Fique à vontade para assistir. Bem, eu vou ficando por aqui. Te deixo um forte abraço e nos falamos em breve. Tchau, tchau.